Mulher que batia panela é presa durante motocicleta. PM alega desobediência. Vai presa por bater panela. Vai presa por bater panela. O que é, que é isso? O que é, que é isso? Presa por bater panela. Quer que eu telefone para alguém? Quer que eu telefone para alguém? Quer que eu ligue para alguém, moça? Uma manifestante que protestava contra o governo, foi presa hoje durante a motocicleta organizada pelo presidente Jair Bolsonaro, em Porto Alegre. Segundo os relatos nas redes sociais, ela estaria apenas batendo panela, mas a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul afirma que a mulher ameaçou motociclistas, desobedeceu ordens policiais e tentou chutar oficiais da PM. A SSPRS afirma que a manifestante de 47 anos foi conduzida à segunda delegacia de polícia de pronto atendimento, onde assinou um termo e foi liberada. O fato foi registrado por volta das 12 horas, próximo aos cruzamentos entre a Avenida João Pessoa e a Avenida Venâncio Aires. A SSPRS Afirma que a mulher detida ameaçava os motociclistas que passavam, quando foi abordada e solicitada por diversas vezes a se afastar do leito da via. Apesar das repetidas tentativas da PM de afastar a mulher, ela desobedeceu a ordem, desacatou as PMs que a abordaram, tentou chutar uma das motocicletas e manteve as ameaças de agressão diz a nota da SSPRS.